Dando em sequência, então, a vereadora Naomi, agora, aí com, podendo falar, mais dez minutos. Eu só... É, eu preciso dos slides, mas eu antes quero aqui, na minha fala, do meu painel, várias falas da vereadora Juliana e do vereador Thomas já foram contempladas. Mas eu queria fazer uma reflexão aqui na casa. Esta Casa de Leis, ela tem um papel fundamental ela pode e deve fazer sugestões nesse processo todo. A revisão, que, foi, que é esse processo aqui, né, é, que tem 500 páginas, ela utilizou a mostragem territorial é, de setores econômicos. Né? Então, veja, eu sei que o vereador Juvenil está chateado comigo, e eu falei para ele ontem, quando às 15 horas eu recebi o parecer da Comissão de Justiça sobre as minhas emendas, eu fiquei chateada. Eu quero dizer para vocês, fiquei muito chateada. Na hora, eu já peguei, já expliquei para a população, e eu queria dizer aqui, aos três vereadores... O poder de vocês é muito grande e nós podemos, esta casa pode corrigir os equívoco, equívocos. Porque na medida, e aí o, o Wagner Balheiro me explicou muito bem o porquê da região, e eu fiz um dossiêzinho lá do Jardim do Lago, na medida em que a prefeitura separou por setores socioeconômico, ela nivelou todos os bairros. Mesmo tendo a rua e no dossiêzinho que eu entreguei, mostrei a rua que era 174. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: qual é o poder da comissão? A comissão ela fez uma uma mudança aqui. É, ela fez uma mudança lá para os jardim, para os jardins, né? Mo, mo, colocando aqui a emenda 18, então, ela pode corrigir. Eu quero aqui mostrar alguns casos que nós podemos aqui. Olha aqui as distorções. Vê se você passa rápido até chegar no Jardim do, das Flores. O, pá, mais para frente, mais 17. Aí, pode passar. Ali tem minhas emendas é, rejeitadas. Pode passar. Pode passar. Aí, pode passar, eu vou voltar depois. Pode passar. É aqui, o Quinta das Flores. Você sabe quanto que está o metro quadrado do Quinta das Flores? 779. Você sabe quanto que está o bairro que eu falo toda hora, que a gente deve corrigir lá da, a, do Jardim das Flores, da vereadora da que eu falei a semana passada? Lá é 714. Então, agora, se a gente não fizer esta correção, agora, por que, que essa distorção acontece? Pode passar essa. Aqui, ó, o Jardim das Flores. Agora, quem pode fazer isso? A comissão. Se a comissão fez aqui um parecer, aqui na sua emenda 18, fazendo algumas modificações, porque teve um equívoco lá na, na região do, do Aquários, do, do Urbanova, ela pode corrigir. Pode passar outra distorção que tem aqui. Olha aqui, o valor do metro quadrado do Terra Nova, porque aí depois hoje eu fiquei estudando, eu e o Wagner ficamos estudando. Será que o Jardim das Flores aconteceu isso por conta de ser um condomínio fechado, não levando em consideração a questão socioeconômica? Porque a divisão socioeconômica está nesse estudo que veio aqui. Tá? Esse estudo aqui só vale, gente, essa página, o restante desses números aqui são tabelas das vendas. Então, é quase o estudo que a Prefeitura mandou, ela não mandou o que avaliou isso. Agora, veja o Terra Nova. O Terra Nova, o valor atual é 191, a proposta do atual 267. Pode passar? Olha Vila Nair. Gente, eu falei para os vereadores na semana passada. O oh, Vila Nair, gente, olha aqui. O um metro quadrado, a proposta da prefeitura é 575, é maior, é maior que o, que o bosque dos eucaliptos, é maior que todo. Agora, quem é que pode fazer? O meu prazo já foi, vocês arquivaram as minhas emendas, que eu fiz a proposta de correção, a minha é da vereadora Juliana Fraga, mas vocês fizeram uma emenda vocês fizeram a emenda 18, então assim, olha, eu acho que esta casa, nós discutimos lei de zoneamento, nós discutimos as diretrizes, nós podemos, e é esse o poder da comissão. Ontem, quando eu passei lá o som, eu sei que o vereador ficou chateado, mas eu falei para ele, vereador juvenil, da mesma forma que foi reduzido lá daquele bairro, deixa eu achar a emenda para que eu quero dialogar, não quero brigar, eu acho que a gente tem que, é, nesse processo, é construir um processo, não floresta. O floresta na emenda 18, apresentada pelo, pela comissão, eles, é, a proposta era, cento, em 2010 foi 179, a proposta do governo foi 559, reduziram, correto! reduzindo, não tem problema porém, da mesma forma que pode arrumar o floresta, eu estou propondo que arrume esse aqui entendeu? pode passar olha o Estônia gente, 508 é maior que o bosque é maior que o bairro que mora vários vereadores aqui maior que o Novo Horizonte o Novo Horizonte, está aqui os números ó. eu consegui alguns números porque são macros eu consegui decorar, então pode passar Vila Nova Conceição, olha aqui, gente, olha a situação, é 508. Pode passar. Bom, volta lá atrás, que eu quero falar um pouco sobre... Coitado do rapaz aí, porque eu também não vi esse estudo aqui. Volta, por favor. É, eu não quero... É, volta, por favor, vai voltando. Eu quero falar das glebas. O problema das glebas, é das grandes áreas que nós estamos discutindo na imprensa e nós queremos falar aqui. Pode voltar mais um pouco. Olha, as glebas, nós temos o Estatuto da Cidade. Vários vereadores que estão aqui participaram do plano diretor, participaram da questão do Estatuto da Cidade. Pode ir voltando. Pode ir voltando. Aqui, isenção. Aqui, ó. Ó, aqui para a próxima. Antes, antes um pouco. Esse, essa revisão da planta, redução da carga tributária, isso aqui está aqui. Esse documento tem isso aqui. Então, a prefeitura os imóveis, objeto do loteamento, passarão cadastrado, aprovação prévia, anteprojeto e isenção de cinco anos. Gente, isso não pode. O Estatuto da Cidade tem vários instrumentos, mecanismos, que fazem o quê? Que você tem, você pode pôr zeis, você pode inibir a especulação imobiliária de que jeito? Você pode inibir a especulação imobiliária... Propondo, inclusive, o IPTU progressivo. Agora, não pode ter isenção. A, a vereadora Juliana acabou de mostrar aqui que tudo, né, o valor é alto, o vereador Thomas, né, ninguém teve esse aumento da, de 17%, que é o aumento do IPTU. Mas veja, nós não podemos premiar o grande especulador, né, porque senão. E essa casa de leis, essa aqui já fez e já votou no plano diretor, instrumento para não ter essas benéficas, instrumento para a gente não cometer essa, essa situação e essas injustiças. Então, eu queria aqui é, colocar para vocês que essa questão é uma questão muito séria. Né? E agora, qual é o papel nosso? Qual é o nosso papel? O nosso papel é apontar, sim, o corpo técnico, ele, ele definiu uma diretriz, e a diretriz dos blocos, ela cometeu várias injustiças. E é por isso, quando eu tenho aqui a lista das distorções, tenho vários exemplos, eu queria dizer para vocês, vereadores, nós temos aí uma situação real e concreta de não votar no afogadilho, de repensar essas situações. Eu não acho justo que o, que o, o bairro quinta das flores seja o mesmo valor do bairro lá da vereadora do Sirito. Eu... É o mesmo valor venal. Vereador, está aqui. Tá bom. Aqui, ó. Não, tá bom. Pô, eu cedo a só parte para a vereadora só, do só, Não, só, olha não, aqui, não, vereador. Deixa eu só avisar, vereadora. Não, tá bom. -mentalmente vai Tudo ser bem, comprido. Eu ó, posso dar uma parte, a mas tem um eu quero, eu vou encerrar. terminar. O Quinta das Flores, gente, que eu estou falando aqui, o método quadrado. É a página 369444. Eu vou tirar para vocês o metro quadrado do Quinta das Flores. E do lado do Quinta das Flores, vereador, em cima, você vai ver a Cidade Jardim. A Cidade Jardim, no início dessa página, é 514 o metro quadrado. Por que, que o Vila Letônia é esse valor absurdo? por que vocês têm que nós temos que ver o, o corpo técnico não pode ser isso aqui então eu quero dizer para vocês está errado o processo esta casa tem e pode ter o poder de melhorar os equívocos que foram apontados em Concluo, função vereadora. dessa já já tô concluindo em função dessa estratégia de utilizar setores socioeconômicos muito obrigada